Bom, me fala aqui do Realino. grande pessoa, né? É, o o senhor conheceu? é meu amigo de infância, pai dele, pai dele. Pai dele. Eles moraram aqui muitos anos, foi pra Franca, né? É. Eles estão lá em Franca. O senhor mora aqui? Mora. Como que é o nome do senhor? Ruberval Paul de Paula Costa. De Paula Costa. Uhum. É, Ronaldo, eu tô fazendo eu alguma... Eu tô ali, ali, ó. Olha lá, ó. Quem? O irmão dele é o Ronaldo. meu xará. O chama Ronaldo. É. Deixou uma história muito rica nessa região. Realindo Júnior. Ele veio de mim. Né? O... Ele era vizinho nosso, meu pai. Nós moramos ali embaixo, ele era vizinho. Não? Eles foram para Franca. Realindo foi para Franca. Os irmãos filhos dele. Né? Dona Laura. A mãe dele chamava Laura? Chamava. É. É um momento, um momento triste eu conheci o Franca? Eu conheci. Ele é, me ajudou muito. Ele era muito relacionado, é. ele era é jornalista, né? É. Ele tinha um relacionamento muito grande com o pessoal em Franca, com as empresas, coca terra Ele é jornalista coca terra É. E, e... Seu nome qual que é? Ronaldo Sattler. Eu fui vereador, na época hum. que eu estive vereador, ele me ajudou muito, que eu sou cadeirante. Ah, há sim. Há 35 anos. E ali no.. no um companheirão nosso ele me ajudava muito. Ah, ele era muito popular, incrível. Atencioso. Quando a mãe dele morreu, há um ano e pouquinho, eu achei ele, achei ele meio assim descaído. Conversando com ele, as fazia muitos anos que a gente não se encontrava e tá? tal. E agora o irmão dele me falou que o câncer não deu, deu folga para ele, levou ele. É, com pouco tempo, né? Pouco tempo. O senhor trabalha com o quê, Eu trabalho, eu tenho ah. um escritório contábil aqui. Quanto de volta. Coisa boa. E quem é que é o prefeito aqui atual? Atual é meu sobrinho. É Éder Luiz Gonçalves. Meu sobrinho. Meu sobrinho. É. Ah, o senhor foi vereador aqui não? Meu filho. Como que é chamado? Gustavo Henrique Costa, mas não dessa, dessa gestão. A gestão anterior. Aí... E, agora, tá. e amanhã é o dia da, da, da, da eleição. Aqui lá, o senhor conhece? Ué, eu conheço, eu tô, só estou sentindo uma pena. É. Ele está atrás nas pesquisas, né? Não, ele vai ganhar no primeiro turno. Nossa, o senhor, mas o senhor está é. com uma fé danada. No primeiro turno? No primeiro turno. Eu estou achando que na pior das hipóteses ir os dois segundo. Não, ele não tem. O primeiro ter turno ser. é 50 mais um. Eu sei, mas não vai ter... E, assim, é. e o resultado dessas pesquisas? Isso aí não, não, faz, isso vale não funciona, que, não. Que é fantasiosa? É, não funciona, não. Aí, o meu Bolsonaro aí vai ganhar no primeiro é. turno. Tem pesquisa que dá, ele com 74%. Ah, é? É. Porque não é pesquisa comprada, é pesquisa que divulga aí. E não tem como perder. Você vai votar no, no ex-presidiário? aí é, é. vai... Melhor se panicar água ou Cuba, né? É. Implantar esse regime aqui. E por isso que o pessoal tem que atentar e votar nele. E, e eu sou taxista também. Tarcísio. É, é o grupo todo. e o, o Tarcísio e é o o, candidato, mas o Tarcísio é do candidato governo. Do, do, do, do, é do Bolsonaro, não, É, é do, do, Bolsonaro, do Bolsonaro, é. Para tá, governador? É, número Tarcísio. 10. E o, e o Ponte? Marcos Ponte. É o, é o senador. o astronauta, né? Astronauta, senador. senador. Aquele que é que vai. Vai. E o, e o, o taxista Cassino também é eleito, vai. Não tem a primeira vez. Não, não. Dele. Não, não. É a primeira vez. O, o, o, Ponte. o, o Marcos Ponte. É. Olha é o prefeito aqui. De é, chama, chama ele pra mim, dá. Éder? Éder? É. é. Tira uma, uma história dele. Uh -huh. Ele é Bolsonaro também? É. Uh, prefeito? Ronaldo Sartre. Tudo bem? Fica ali perto do seu tio, aqui, mais perto aqui, aqui. É isso aqui. O Éder, o, o cabelo do seu fica branco, por quê? Vira prefeito, você vai ver. Você vai ver. O meu caiu, hein? É. é, porque por isso ficou branco. É, quando... Meu pai era grequinho. O, Ô Éder, o realinho do partido. Grande amigo. É, Deixa eu, uma mensagem aqui que eu estou gravando é, nessa posição. Ah, Bota é. a mão no, no homem do seu tio aqui, você que é mais novo. E fala um pouquinho do Realindo, que história bonita, né? É, o Realindo é a história da família, né? Não é. só do Realindo Júnior, mas do pai dele para nossa cidade, né? Tanto é que tem uma escola hoje que chama Realindo Jacinto Mendonça, né? E, e até ele ficava sempre preocupado e passava para ver a, a, a escola que estava no nome do pai dele. E para mim ele sempre mandava mensagem de reportagem que ele fazia, e a gente sempre conversava, E eu até fiquei assustado com o que aconteceu hoje. Uma perda muito grande, uma pessoa maravilhosa, família maravilhosa para a nossa cidade. Você prefeito primeiro mandato? Segundo já, reeleito. Reeleito. reeleito. Parabéns. Eu é. fui vereador na época em França. isso há ah, 1900, não sei quanto lá, 800. Eu não e, tinha nascido ainda. Você não tinha nascido. Quantos anos você tem hoje? Quantos anos você 53. tem? 53. Não, tinha nascido. Eu fui. Eu sou cadeirante. Sim. Tem 35 anos. E eu sou amigo aqui do Itamar, que é cadeirante também. Do Itamar, É, sim. o Itamar. E, e o Realindo me ajudou muito na época sim. que eu estava assustado chegando na Câmara há 35 anos. E ele abraçou o, a minha a bandeira de deficiência. sempre foi isso, né? É, é, ele sempre estendeu os braços dele para todos, né? É. Ele sempre foi essa pessoa maravilhosa deixar saudade e muita, e muita saudade muita, muita não é pouca não muita e o, o ele sempre a passou a conf... mensagem para mim perguntando aqui na Jericóia, o que está acontecendo o que está se passando e eu sempre informando ele ele sempre preocupado com a nossa cidade sempre, sempre. que é a cidade dele cidade dele ele nasceu em tu porque a mãe dele foi para lá para ganhar mas o pai dele já morava aqui já, já aí voltou para cá e ficou aqui até os nove anos é a cidade dele é Jericóar por isso que está sendo Seputado hoje aqui Justamente. aos 70 anos, né? É, 70 muito anos. Novo, aliás, né? é, o, o, o, o seu tio conheceu o pai dele. Ah, o, né? conheceu todos. É, conheceu todos. É, é um amigo que eu gravei a história dele lá da panificadora Santa Clara, certo? De Franca. Mas, mas deixa uma palavra para a esposa dele, para os filhos, da admiração, do respeito, o pai que era. Jericóra tem respeito por ele, é um nome muito forte na nossa cidade, a família toda, e o Real Indo vai deixar um, um, um pedaço do, do nosso coração bem triste, né? Mas alegre pelo que ele foi, Que o, o nosso fim infelizmente é esse, todos, todos nós vamos partir, mas é, dele a gente sabe que a parte dele é que ele fez com, com grande qualidade, né? Qualidade, você falou uma palavra bonita, é, e qualidade. ele era um trabalhador, né? Sim, pessoa um, exemplar, dedicado, exemplar, é, familiar, televisão, é. É jornal, vida dele, né? rádio, é na é na televisão. E depois tem um aspecto, aquele momento, agrícola, né? Sim, eu escutava no rádio é quando ia para São Paulo, eu estava passando é. por Franca, eu já punha para ver, né? as é, sempre pegava as novidades com é. ele. Isso ajudava... Daquele jeito único, é. né? Só é. ele que sabia. Só ele que sabia. É. Mas isso aí, para ele, tinha um preço grande, porque ele, ele buscava informação precisa. É, Sim, precisa. precisa. Né? É jornalista coca aqui, né? Informações precisas. E a cotação do, do, do café foi o desafio dele, é, para não haver exploração de outros. Então ele soltava na região, e a região toda acompanhava. E você sabe que o globo de domingo, nasceu dessa, desse trabalho. Você sabia? Eu não, não sabia. Aí não ah, ele foi para Ribeirão Preto ah, e começou a ver a, a região que era a, o, o agronegócio, era muito forte. Aí eles começaram a fazer reportagem e criou, na época, o, o Globo Repórter. Olha aí aonde que um trabalho bem feito do é, Realino, sim. a mão dele. E ele também foi.. É, Mestre para levar muitos jovens, talentos, né? Que ele começou cedo em Franca, né? No rádio. E, e a dedicação, uma voz boa, a presença Sabe agradável. Estava na área dele. Né? Na área dele. Conforto, na área de conforto, que ele gostava. Quantos irmãos vocês são? Minha família? É. Somos em três, eu sou o do meio. Fala o nome deles: É o Fábio César, o Éder e a Fabiana. Meu pai se chamava Fábio, foi prefeito aqui duas vezes. Fábio. E a ah, sua mãe. E era grande amigo do Realindo também. Neidinha, dona Neida. Dona Neida. E o seu tio? O, o, o Berval é da família do Orfeu, que ele também ah. conhecia. O Sr. Orfeu também vivenciou toda essa época, na época do seu Realindo. E ele é seu tio? Ele é tio da minha esposa. O tio da sua esposa. É, que passa a ser meu tio também. É. Coisa boa. Ah, aqui é cidade pequena, não pode falar mal de ninguém, porque todo mundo é parente de todo mundo. Né? É. Agora você calcula bem a amizade que deixou esse realino em franca e região. Ah, sem dúvida. O, o nome é. respeitado, admirado né? e reverenciado. Falou em ah, Ele né? apresentou na Câmara, né? Ele era jornalista da Câmara, é. E, é. do Maurício Sandoval. Ocupou cargos importantes lá na administração do Hélio Palerme, Dr. Palermo, doutor José Lancha Filho, depois Lancha o Maurício, Filho. né? E foi respeitado. O prefeito, parabéns por você, o seu é trabalho isso. e obrigado. obrigado pela atenção e o meu sentimento aí, a cidade. Merece é, aí um, um, um feriado aí de luto ou mais. Ah, a, a cidade vai decretar três dias de luto. Três dias de luto. Ah. Realinho E mais do que justo. Porque Opa, ele merece. Uma pequena homenagem. Uma pequena homenagem. É um grande homem. Foi um grande homem. Um grande homem. Oh, muito obrigado pela atenção, Ronaldo. E foi muito bom. Eu vou colocar isso lá no Memórias e Vidas. Combinado. Combinado. Vai, vai, vai, vai assistir. E eu vou mandar para você um, um vídeo dele que eu fiz com ele há um, um ano, dois anos atrás. Um abraço. Obrigado. Como que é o seu nome? Almir Luiz Ribeiros. Almir e a sua companheira? Áurea de ah, Paula eu. Costa Ribeiro. Esse Paula seu é daquele seu Oswaldo de Paula? É, é, tudo, eu... parente. é. tudo parente. Tudo é. parente. Lá de, de Cristais. Tudo, para, tudo é. parente. Tudo é. parente. Tudo tem ligação. Me fala um pouquinho. Você ficou na prefeitura quanto tempo? Eu mudei para Jeriquara em 83. Em 88 eu fui eleito vereador. Fui até 92 vereador. Depois em 96 eu pleitei a prefeitura e consegui é, ser eleito prefeito de Jericoara de 97 a 2000 e depois fui reeleito de 2001 a 2004. E a minha esposa atualmente é vereadora, junto com o nosso prefeito Éder, que é sobrinho da Áurea devido o Éder ter casado com a sobrinha dele, que é filha, da irmã dela. É. Então é uma família. Ela é minha irmã. E ela é. é irmã do Ruberval. O Éder é filho de um ex-prefeito. E o Éder é filho de um ex-prefeito. Fábio é. Gonçalves. E eu, no ano de 2000, eu no ano de 2000 eu construí uma escola aqui em Jeriquara. Eu municipalizei a educação e construí a escola em um terreno que era da família do Realindo ele foi desapropriado e nós acertamos a, a desapropriação e eu construí uma escola, na qual é uma escola municipal de primeira a quarta série, da qual eu dei o nome de Realindo Jacinto Mendonça, é do lápis conhecida como Escola do Lápis de Cor. É do Lápis de Cor, na né? a entrada aqui, né? Exatamente. É. E ela foi inaugurada no dia 7 de abril de 2000, exatamente 22 anos que existe essa escola em Jericoara. Me fala então, por que lápis de corpo porque tem aquele burro... Ah, oh, Exatamente, é, é o, o lápis formação. não significa educação, é. se você vai para a escola você precisa de um lápis, assim como você vai trabalhar, precisa de uma enxada, a enxada do trabalhador, a, a caneta do trabalhador é enxada. Ah, mas ele passou numa cidade viu aquilo ali e é. trouxe para cá. É ótimo. Não, não foi. E eu não fui, ficou... não foi, não foi. Foi, não foi, é... não foi, não foi, foi, foi a caixa foi. do lápis de cor. Eu ia a caixa, caixa de lápis do de lápis cor, de cor chegou. e falei assim, eu vou colocar isso, o símbolo da educação, o símbolo da educação isso aí. E a escrita. E várias, é, escrita. E várias e várias outras cidades, inclusive do Paraná, me procurou na prefeitura para poder, pediu para mim, o <risos> que é isso? Pediu para tirar uma fotografia e levar para o Paraná para fazer uma uma escola de lá. O prefeito um dia passou aqui. Então, a gente tem muita, assim, deve muita família do Realindo. Essa escola onde nós estamos aqui, onde está o velório aqui, é, um, esse quarteirão é uma escola estadual. E essa escola estadual foi doada na época, em 1954, se não me falha a memória, pela família do Realindo. Pelo Realindo, ele doou um quarteirão desse aqui, não sei quantos mil metros quadrados, para construir uma escola. Então, o Realindo, pai era muito ligado com o ele foi dentista aqui vários e vários anos, inclusive tem um dente aqui na boca da minha esposa, de 55 anos, que o do Pai fez a obturação, e, então era uma pessoa muito querida, ele fez aqui. E depois do lado de lá eu construí, onde era o terreno dele, também essa escola de primeira é, a quarta série. A e depois mais oito obras foram construídas, nesse terreno que fazia parte. E a música do surrealindo. É outra coisa. E quando entrei na prefeitura, quando entrei na prefeitura, não sei por que cargas d'água, um dia acharam na, na, na Secretaria da Educação aí uma letra, letra e música do hino de Jericoara, escrita por Realindo e mais uma outra pessoa, letra e música do Realindo. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é uma relíquia que vale ouro, vale o símbolo da representatividade do meu município fui para Ribeirão Preto, convidei uns meninos daqui, fui para Ribeirão Preto e gravei o hino. O hino hoje, esse hino de Jeriquara, ele é ouvido diretamente em toda com é, comemoração que tem na Jeriquara, inauguração de alguma obra, primeiro toca-se o hino de Jeriquara e depois toca-se o hino nacional. Que coisa bonita. É o pai que fez o pai do realino. O pai do realino. Então esse realino ele tem sangue, não. Tem, é. tem. É uma figura. É. Não é nem poeta também. É. é. Um jornalista, muito, é. muito é. querido, é. conhecedor, o realino do filho é. aí. É conhecedor mais de 30 anos trabalhando na Câmara Municipal de Jeriquara de, Ribeirão, de, Franca. de, Franca, é, de perdão, perdão, também foi esse realindo aí, Jacinto Mendonça, filho, que em 1989, quando eu era vereador, é, e a Constituição Brasileira de 88, a promulgação da Lei Máxima do nosso Brasil. Ela foi promulgada em Brasília e aí em 89 eu entrei como vereador. Já no ano de 90 nós teríamos que criar a, a lei orgânica do município, ou seja, a carta máxima do nosso município. E nós convidamos o Realindo Jacinto Mendonça filho Júnior, para vir nos assessorar. Ele veio de, de Franca. E aqui juntamente na Câmara Municipal de Jeriquara, mais o, o doutor Eduardo, o advogado da Prefeitura, e nós vereadores, no qual eu fui o relator da carta, nós criamos a carta a carta máxima do nosso município, que é a lei orgânica do município, que com algumas modificações e alterações funciona até hoje. Então, realindo, tem história na né, Jeriquara muito boa. São uhum. lembranças bonitas. É. bonitas. E eu sou... Constituinte Municipal de Franca. Ah, eu, tá vendo? É, tá dessa aí. época. E, é. eu, e eu teve uma, uma, uma obrigação, uma, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Realido, porque ele me ajudou muito. É. Eu sou cadeirante há 35 anos, oh. e ele me dava apoio, suporte lá na cama, qualquer coisa precisando, passou conta comigo. E, e a gente fez uma amizade muito grande. É. E eu tenho um vídeo dele gravado, do Realino, é. dando uma entrevista para mim lá no... E eu peguei e falei, se esse Realino é jornalista, eu também vou querer gravar um pouco de história. É. E hoje eu gravo algumas histórias. Então. E hoje é um dia muito especial, um dia triste, mas é um dia que vai... É, a Jeriquara tá recebendo um filho muito querido e um filho que e tem exatamente... méritos e honra mesmo. E exatamente no dia primeiro de outubro de 1996 é. é que eu fui eleito o prefeito de Jeriquara há 26 anos atrás no dia de hoje 1 de primeiro de outubro de 1996 eu fui eleito prefeito de Jeriquara derrubando uma tradição uma tradição política que muito grande de do, do, dos antigos prefeitos. Eu fui eleito em 1 de outubro de 1996. Parabéns. No dia de hoje. E no tem, e no tem, dia de hoje. Tem cabeça bolo, tem, tem pra data. você me perguntar. O dia, o dia do nascimento, seu? <risos> 27 de 12 de 55. Esse é novo. <risos> eu tenho eu sou de 52, eu sou da idade do, do Realido, do ano do Realido, só que o Realido é mais velho do que eu, dois meses. Dois meses. É. Então, é. se você me perguntar, é perigoso eu te falar N mais uma obras que eu fiz e o dia que eu inaugurei. Eu sei, não esqueço. Bom, parabéns. É. Agora, essa ah, fala... outra coisa mais que é eu que... do Realindo. É, do falando. Realindo Filho. É. é. Aí tinha ficado no quarteirão que ele, que foi é, é, adquirido pela prefeitura no ano de 98, tinha o terreno da casa onde o Realindo morava. Ele ficou ali um terreno quadrado. No final do meu mandato em 2004, o Realindo me procurou. Para fazer uma doação para o município pra, pra, do terreno dele, que ele queria doar para Jeriquara também. O terreno onde era a casa do pai dele. Mas, como eu estava no final do meu mandato, e, e eu teria que colocar em orçamento, e não dava mais para mim fazer, eu falei: deixa. Em seguida, o Realindo também doou para Jeriquara. O Realindo filho, a casa que era dele, e estava no nome dos irmãos dele, ele doou uma área. Ele dá mais ou menos mais de 400 metros quadrados, onde. Estava para ser construído um teatro municipal, mas com o efeito da pandemia, o nosso prefeito atual foi obrigado, a não ele não conseguiu construir o teatro municipal nessa área porque ficaram dois anos parados sem, sem mexer com nada, a desvalorização do dinheiro foi grande e ele teve que modificar o recurso que ele havia ganho para fazer o o, o teatro. teatro Municipal, ele aplicou ele em outra obra, fazendo o anel viário que liga Jeriquara Jericoara é Pedregulho, fazendo o trevinho lá, ele fez o trevo e está a área ali pronta para ser construída é. uma obra. Se Deus me der vida e saúde e eu voltar a ser prefeito em Jeriquara, com certeza irei fazer uma obra ali na qual possivelmente será uma homenagem a esse que nós acabamos de levar para o céu agora. Oh, muito obrigado. Agora eu vou perguntar uma coisa aqui. Eles fala que ao lado de um grande homem sempre tem uma mulher. Tem mais do que uma mulher, uma, Não, uma, tem uma de, fortaleza. Deixa eu acabar de contar o caso. Ao lado de um grande homem sempre tem uma mulher cansada. <risos> <risos> Porque essa mulher é que faz o grande homem, né? É, é. é verdade. É. é verdade. Sempre tem uma mulher cansada. O é. cara tá, tá lutando, bom. batalhando pra fazer o um grande homem. Eu vou voltar aqui pra gente contar mais histórias. Você mora aqui? Moro. Ali no depósito, é. Paulo. O depósito, depósito de material de construção ali de frente, o um posto de gasolina, é. É, é, meu, é meu local de trabalho. Eu sou engenheiro é. metalúrgico e sou engenheiro civil. E agora eu sou amigo do Itamar, Itamar. cadeirante. É. Ah, o Itamar aqui, o é, menino aqui, é, gente é, boa. É, gente boa. E eu vou voltar aqui que eu vou querer guardar um pouco de história sua que eu, eu achei fantástico. E nós não falamos nada da sua família que eu quero falar. E vou, já comprometi com o sou... É, Éder? Não, eu sou... O Ruberval. Ruberval. E nós vamos tirar a história dele mais, a história certo. mais completa. Um abraço para você. Então, tá bom. Um ótimo, ótimo. Muito obrigado. Olá, Aí, ó. Eu tô, já que estou filmando aqui tem um pouquinho de bateria, vou, eu vou filmar aqui a escola do, é, do lápis. Aí, ó. Eu já tenho essa, essa história gravada. Eu tenho fotos, né? Mas hoje vai, vai sair aqui, ó. mais na frente. O professor Olívio Peixoto. Certo. E aqui na frente. Vamos ver se der. A escola do lápis aqui, ó. Olha que beleza. Beleza, rapaz. Aí, ó. Parabéns. Você é da escrita. Ensinar. Ah, é. Deixei Vai de quatro. Agora eu quero tirar um um vídeo aqui, eu vou ver outra hora que tirar um vídeo bom Capitão Antônio Joaquim e aqui é o, o movimento do nosso amigo lá o Almir, um abraço, obrigado